A vida é um sonho acordado, os sonhos contam histórias, a vida é feita de histórias. Vou contar uma resultado de uma prosa com uma amiga e vai ser sobre uma reflexão sobre o Alzheimer. <música> Sabe, a, todo mundo tem aqueles amigos de longa data e que muitas vezes a gente fica anos sem ver. A Daniela é, é assim. A gente... <risos> a gente se viu uma vez. A gente se encontrou uma vez. Isso já tem uns 20 anos. E muitas vezes a gente fica anos sem conversar e de repente, volta, conversa um tanto, depois some outra vez, depois volta outra vez. E hoje a gente estava trocando uns áudios, conversando sobre esses momentos de, de transformação. Também ela está passando por momentos de, de profundas transformações, né? transformações internas, pessoais, assim como eu. eu esses vídeos aqui de reflexões são para contar um pouco disso estou passeando aqui perto de casa né? então deixa eu passar que vem vendo o um carro pronto então de repente na conversa ela falou alguma coisa que isso se o Alzheimer, foi uma história de, de volta à infância por conta da criança que a gente deixou presa lá atrás. A reflexão é assim. A gente falava de como a, a, a criança, né, com os nossos problemas emocionais, e, é, estão muito associados àquela criança que a gente deixou lá atrás. As coisas que acontecem na primeira infância, o tanto que elas refletem, às vezes, durante nossa vida inteira. E aí, numa dessas, ela vira e fala do Alzheimer. Como essa criança lá atrás, que estava presa e, de repente, começa a se soltar e a pessoa volta a ser criança outra vez. E, refletindo, eu fico pensando, poxa vida, será... Como é que isso poderia estar acontecendo? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco das energias e de repente aquela criança não trabalhada que a gente deixou amarrada, sufocada, aquelas emoções reprimidas, aquelas coisas não trabalhadas, porque trabalhar isso tudo exige disposição, porque é dolorido. Né? Já fez, já tentou trabalhar essas coisas emocionais? Já todo mundo já. Mas talvez boa parte prefira não mexer nessas coisas. Ali uma capelinha. Tem uma casa aqui na frente. A maior parte talvez prefira não mexer nessas coisas, porque é muito dolorido. Tá, mas não adianta, porque fica aquela criança garrada lá para trás, fica presa lá para trás. E aí talvez, na hora que a gente vai envelhecendo e vai perdendo as energias, vai perdendo também a possibilidade de manter aquela criança amarrada. E aí aquela criança tem que voltar outra vez. E aí nessa volta é a história do Alzheimer, a pessoa vai perdendo o momento e vai voltando, talvez essa volta lá no final da vida, seja para recuperar essa criança, para retrabalhá-la, ou então a criança não teve outra oportunidade, a não ser quando ele mesmo fica fraco o bastante para que essa criança possa se mostrar novamente. Se for assim, ô filho, trabalha a tua criança antes que você precise do Alzheimer para fazer esse trabalho para você. Né? Que ninguém merece. Não é isso? Acha forças. Vai buscar força. E vai trabalhar essa criança. Vai trabalhar essas emoções reprimidas. Você só tem a ganhar com isso. Forte abraço!